Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? É... Esse vídeo aqui, pessoal, estou fazendo esse tutorial aqui, como sempre, básico, só para fazer uma, uma divulgação de um produto que eu comprei muito bom, que é o Militech 1. É... E a finalidade desse vídeo é para dar um endereço para vocês, né? porque esse produto aqui é um produto que a gente coloca no motor, normalmente a gente compra no mercado livre, e é muito importante você saber a origem do produto, aonde você tá comprando então eu comprei num lugar muito legal tá foi a primeira vez que eu comprei nesse lugar aí mas dei com nota fiscal o produto é original e eu vou explicar a vocês porque eu havia havia feito um, um unibox mas não sei o que aconteceu com o vídeo que eu gravei com o celular e ele sumiu então não tem como eu fazer um box da, do recebimento do produto, mas eu tenho fotos dele aqui. Estou colocando para vocês verem, tá bom? E vou colocar o vídeo de como coloca no motor, tá? Gente, tem muitos vídeos aí no, no, no YouTube, mas eu tô, aproveitei e fiz esse tutorial aqui mostrando como coloca para fazer uma, uma, uma conjuntura já que eu estou dando o endereço aí do de, de onde eu comprei. Tá bom? É um produto original, vale a pena comprar. Eu paguei R$139,80. Dois frasquinhos de 200ml, é, eu comprei dois porque vinha com frete grátis. Se eu comprar a senhoria um, ia pagar uns 20 reais de frete, então não ia valer a pena. Então eu preferi comprar os dois com frete. Foi certo? É, então é isso. O produto é original, foi muito bem indicado. Eu tô deixando aí na descrição o link do endereço para que vocês possam ter acesso, tá certo? Então eu vou soltar o vídeo aí. Obrigado pela visualização. Não esqueça do seu like, tá? Um abração, até a próxima. Então aqui pessoal, nós vamos abrir a tampa, muito simples a colocação do, do Militec, tá? Nós vamos abrir aqui o fasco, o importante aqui é agora é a gente verificar a originalidade do produto, observando a cor da tampa, dessa tampinha aqui, tá certo? Ela deve ter uma cor assim meio que roxinha. E nós já podemos observar que ela tem essa coloração roxa, como vocês estão vendo. É, devemos tomar cuidado para não deixar cair pedaços de alumínio dentro do frasco, para não ir para o motor. E a colocação muito simples, como, conforme a gente tem visto aí em no, no, no outros tutoriais do YouTube. É só derrubar aqui dentro do motor. Aguardar. ele escorrer bastante lembrando que para cada de três até quatro litros pode ser um frasco desse de 200 ml e a recolocação é sempre depois de 20 mil quilômetros tá normalmente depois que você troca o óleo umas duas vezes lembrando também que para colocar não precisa Diminuir a quantidade de óleo que está no motor Do jeito que está lá você coloca Porque na verdade Ele não vai acrescentar O nível do óleo Ele, segundo informações Ele se, se entranha no meio das Peças mecânicas Peças metálicas é, Para fazer o seu trabalho né? Então ele não se mistura Na realidade com o óleo Tá certo? Aí escorreu tudo isso é muito importante, saber a originalidade tá? é, do produto. É muito importante comprar sempre no lugar onde todo mundo compra. Você tem é um produto americano muito indicado para motor, para ar-condicionado, para direção hidráulica, tá certo? É, Existem outros tutoriais explicando como colocar no ar-condicionado. Fechou, tudo bataninha, não esqueça aí de curtir o vídeo, de compartilhar, gostando do canal, se inscreva, valeu, um abração, fica com Deus, até a próxima.